Bebê, ajuda o pai, bebê, ajuda o pai, o lovinho. Goddamn Bom dia, estranhas! Tudo bem? Pau! E aí, gente, como vocês estão? É o seguinte, a semana passou, a Otávia Gorda lá tá com a gata no hospital ainda. A gata não melhorou. E eu não posso deixar vocês na mão, né, gente? O canal não pode parar. Então eu vim fazer aqui uma coisinha, né, sozinha aqui, assim. Sei lá, <risos> sei lá, né? O <risos> que, que eu vou fazer hoje? Eu tava olhando nos últimos dias umas tendências de unha aí e tal, no, no site da Dona Big e tatá, Fiquei que entrou em, em tendência agora uma unha que eu fazia muito, desde, sei lá, dos anos 2000. Que é aquela que é só um risquinho no meio, assim, ó, sabe? Eu vou pôr, põe pô, pô, pô, pô foto aí, põe a foto, põe a foto. Põe a foto, põe a foto. Vou fazer, vou fazer. Tô com a unha gigante, parece um gavião. E primeiro vou tirar aqui. E depois vou ensinar vocês a fazerem, tá bom? Já volto, tá? Já volto. Pronto. Cheio de algodão Aí, garras limpas tio Mentira, ainda falta limpar dentro agora, né Porque, enfim, quem tem unha grande Tem que limpar embaixo da unha também, né, meu amor Check it out, check ó. Nossa, gente, enrolei Igual meu nariz ah, Isso aqui é fazer a coisa, né Menos pior, né, um pouco Boa boa sua pintada mesmo Não é só que eu pinto a outra. É o seguinte, pra fazer isso, eu vou usar uma tesoura e um contact preto. E vou cortar de qualquer jeito. E... Foda-se! Vamos lá. É só cortar umas tiras, gente. Aí vai do gosto de vocês. Eu gosto da tira f... média para fina. E aí, tenta deixar o mais reto possível, o mais contínuo possível. Vai ficar? Não! <risos> Mas, vai deixar de tentar? Também não, vai tentar sim. Faz aí umas 5, 6, várias medidas. Porque é isso, no dedinho eu coloco uma mais fininha E no dedão coloca um pouquinho mais grossinho, entendeu? Proporcional com dedão da princesa Cortei três tirinhas aqui de contact Aí eu vou usar a fininha nos dedos mais fininhos E a grossa aqui, a gordinha no dedão E nesse dedo do meio aqui, ó Que ele também é um pouco mais grosso, né? Eu, como sou canhoto, vou fazer na direita E depois eu faço... À esquerda, fora do vídeo, porque eu vou demorar muito mais. Ó, fica assim, gente, ó. Então, e aí aperta bem para essa fita parar aqui, entendeu? Porque tem que parar, né? Se não parar, babado, vai entrar esmalte embaixo, vai ficar horrível. Vai entrar esmalte embaixo, vai ficar horrível. Ah, nem falei que eu vou usar, né. Gente, eu vou usar o esmalte preto da Big Universo, o Nimbus, que é o preto cremoso deles. E vou usar um top coat, uma base uma base babado, também da Big Universo. Apenas, tudo bem simples, fazer com as coisas que tem em casa. E põe no rapidinho aí, porque até terminar de colar esse babado... Fica mais ou menos assim Promissor, né? Vamos ver Vamos ver o <risos> que, que vai acontecer Agora vamos pegar o Nimbus O barulho da manicure que a gente ama E agora Taca de pau Taca de pau Taca pau nesse é carrinho, Marcos Vamos começar, seja se Deus quiser Dá um cross aqui Cross aqui Tirar e ver o que aconteceu agora. Aproveitar que ainda tá molhado um pouco. Seja o que Deus quiser. Vai. A gente não vem primeiro. Ah! Deu certo? Tem que dar uma corrigida, mas deu certo. Um na outra. Hum. Meio cagada, né, gente? Ai, que bico! Vai. Meio cagada, um pouco também. Você fica um direito, podemos dizer assim, né? Perfeita, perfeita, então... Quase, que ódio! Então, ó, assim, se você não prende direitinho, fica assim, ó, essa belezinha. <risos> Vamos arrumar? Como que eu arrumo? Ou você pega um palito de laranjeira e coloca um algodãozinho aqui e vai, ó, tuki, tuki, tuki, tuki, no caminho... Ou cotonete, coloca na cetona e ó. Tchic, tchic. Ou compra uma canetinha de tirar esmalte. Vende essas aqui em to todo lugar. Todo lugar que vende esmalte vende essas canetinhas também. E aí ó, vai corrigindo seus erros, meu amor. Igual na vida. Corrige seus erros. Uau! Ó, tá vendo? Tá ficando bom agora, gente. Vocês duvidaram? Eu também duvidei. <risos> Olha, gente. Gente! Basicamente é isso, Ó, que fofura, gente. Ficou uma graça. Aí agora a gente passa o Top Coat, ó. Não vou fazer outra mão agora não, porque senão vai demorar muito O vídeo vai ficar 40 minutos. Que lindeza! Não ficou? Uma lindeza? Ai... Toca Carrie Whispers. Aí, ó. I'm never gonna dance again. Tô meu nariz. Não, não achou. <risos> É isso, essa unha que eu vou usar essa semana. De pianinho, direto dos anos 2000, para vocês. Se vocês gostaram, não esquece, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, Essa é a primeira vez que você tá aqui. Homem também faz unha, meu amor. Homem sabe fazer unha também, xixu! Aperta aí o like também, dá o soquinho do like. Dá o soquinho do like aí, que eu e a gorda, a gente fica animadíssimo com os likes. É, não esquece, se quiser saber mais da gente, ver outras coisas lá Segue as redes do canal, canal Azurça, no Facebook, no Instagram Tem as nossas redes pessoais também Enzo Cunha e Otávio Maciel, que não tá aqui hoje Mas a gente tá com saudade, semana que vem ele aparece aí, tá bom? E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do tutorial e é isso, nos vemos no próximo domingo, tá bom? Beijo, beijo Tchau